A gente tem o último gol que o Soler colocou agora aqui na Rádio Bandeirantes, que eu não sabia, o último gol do Luciano Vale, que foi 13 de abril de 2014. Foi a final do jogo Santos e Tuano. E a gente viu agora, né, Paulo do Vale, que é o neto dele. Porque ele morreria 19, né? Foi, foi isso. E aí e, a gente aqui... E ele tava feliz pra caramba? Pô, dando risada, né... Descontraído Das suas coisas ali que você falou no final Do jogador que abateu o pênalti, chamava Neto, né? E arrancou uma risada sincera dele né? É, porque era difícil dele sorrir A importância do seu vô no esporte Qual é aí pra você, Paulo Vale Ah, é completa, né? Por tudo que ele proporcionou Pelo nome que eu carrego, né? A responsabilidade E já nove anos, né? Agora a gente completa em abril, né? O tempo passa muito rápido e é impressionante como ele faz falta hoje no futebol Muito. e como às vezes a gente acaba esquecendo de detalhes como é, esse né? que que, é, que não é um detalhe isso para Ituano ou para Bande ou para eu vou fazer os dois da bola eu vou fazer o um especial disso do Luciano do Vale com o último jogo dele narrando pela bandeirantes gol do título do Ituano aonde o Neto erra o pênalti, o Jossa faz pelo pelo, pelo Ituano, o Ituano que está aí disputando com o Palmeiras para ver se vai a final E ninguém percebeu isso Nós percebemos a gra... graças a Gustavo Soler Não foi não? Você é pegou olho esse gol? Não, tipo... eu achei segunda-feira Quando eu fiz a matéria, segunda-feira Eu achei essa narração Ele brincando com você, foi coitado Pô, eu tava zoando o craque, vou usar, né? E a gente nem percebeu isso, né, Eduardo? Muito legal, né? Muito bacana mesmo é o momento, né? O último momento dele, na O último um título. E o um título improvável, né? Que era é do Ituano, né? Não é um título do Corinthians, do São Paulo. É um Seria do muito Ituano, mais fácil. Mais... Do Ituano. Time, de um time que ele, até então, não tinha narrado um título, né? Justamente. O Ituano. Muito legal. Morreu sem narrar o título da ponte. Isso. Mas... Que era um Ponte Pretendo maravilhoso. Mas narrou do Ituano. E que levou o nome da ponte para o mundo todo. Aí o Capitão Josa. Não é fácil bater um pênalti desse jeito que essa baia toda, hein? Não é, não. Não é mesmo. E é o Aranha no gol. Lá vai Josa. Bateu e é gol! Golaço! Bateu bem com a perna esquerda. Que tranquilidade do Josa. Para mim, um dos melhores volantes hoje do Campeonato Paulista é o volante do Ituano Josa, que é um jogador de muita qualidade, marcador... Vai pra cima e sabe jogar futebol. E agora o Neto, que eu acho que é o jogador que é aí, né? Não é ele, Fernandinho? É não. ele, Neto. É ele, então, se for igual eu, não vai errar, né? <risos> Quando eu bati, eu não errava um pênalti desse. Né? O Neto também não vai errar. Você nunca errou pênalti, né? Já errei vários. No <risos> <só>. <risos> é pra descontrair um pouco, principalmente o torcedor do Santos. Se, se a gente fica nervoso aqui, imagina o Imagina lá pênalti. embaixo o torcedor. O médico que estava chorando, lá vai Neto, atenção, bateu com a perna direita, campeão, campeão, campeão, e do ano campeão paulista! O Wagner defendeu a cobrança do Neto! Que festa, que festa para essa torcida do Galo! Todo mundo vai lá.